Olá, eu sou FML Pepper, autora da trilogia Não Pare, publicada pela editora Valentina. Primeiramente eu quero agradecer esse convite por estar aqui, me senti muito honrada e fazer uma brincadeirinha. Vocês sabem o que é AB e DB? Não? Isso aqui é minha carreira antes dos blogs e depois dos blogs. Hum, exatamente isso. É assim que eu senti a minha carreira literária, quando eu tive acesso aos blogs, quando eu conheci os blogueiros, foram críticas, sugestões, declarações é, é assim, acaloradas, tantos amigos que fiz nessa jornada. Como a minha história melhorou, como o meu entendimento de literatura melhorou, como eu melhorei como escritora. E foi graças aos blogs, porque eu aprendi muito. É, eu costumo dizer que cada nós, escritores, fazemos a obra. A gente é um artesão, a gente está esculpindo a obra. A obra é uma obra inacabada. Todo dia você pode ir lá melhorar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mas com que ferramentas eu vou trabalhar essa obra? Os blogs são essas ferramentas. O cinzel, o martelo, esculpindo, dando forma. Isso é fundamental. O escritor que não foi capaz de enxergar isso está perdendo tempo. E não é porque eu vou obedecer o que um blog falou o que o outro disse, não. Cada escritor... Deve escrever de acordo com o seu coração e não porque um assunto está na moda. Eu sempre digo isso, modismos passam, mas uma boa escrita é atemporal. Vou permanecer dizendo isso, mas... A gente aprende, a gente evolui, a escrita evolui. E é isso que eu tenho a agradecer aos, aos blogs, aos blogueiros, muitos deles se tornaram presentes de grandes amigos em minha vida. Obrigada por existirem, obrigada por serem essa balança, esse termômetro, do que a gente está fazendo, a gente está indo pelo caminho certo, não. Os blogs são esse termômetro e cabe a nós, escritores, compreender isso, usar essa arma, essas ferramentas a nosso favor. Muito obrigada por existirem, eu desejo... A todos os blogueiros, aqueles que brigaram comigo, puxaram minha orelha, aqueles que, que, que me abraçaram, me beijaram, a todos. Eu amo a todos e espero do fundo de coração que a gente possa se encontrar muitas vezes, abraçar, rir de coisas que aconteceram e agradecer por vocês existirem. Muito obrigada, tá? Beijocas! Tchau, tchau!